Hoje falando sobre publicidade e propaganda, sobre um projeto de extensão que tem aqui na nossa universidade, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação desde 2007, programa Cachola, que é um espaço de prática e aperfeiçoamento das técnicas de criação e produção na área de publicidade e propaganda, coordenado pela professora Adriana Kovarik, que vai conversar conosco sobre esse projeto, que já tem aí mais de uma década de atuação aqui na Universidade Adriana, muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Vicente? Tudo ótimo. Eu queria primeiro traçar um histórico aí do Cachola, como é que surgiu essa proposta, a partir de que necessidade vocês, enfim, desenvolveram o um projeto? Bem, exatamente, faz mais de 10 anos né, que tem o Cachola e ele surge de uma vontade dos alunos, tá? O Fernando Tosca e o Zé Bortolini, que agora estão formados, cada um né, seguindo a sua carreira, eles vieram falar comigo e com o Ricardo Schneider, pedindo que a gente, de alguma maneira, criasse um espaço de discussão sobre criação e criatividade em publicidade. Na Fábrica já já havia um histórico de agências experimental que funcionava durante um período e depois não funcionava mais. E Ricardo e eu, então, tivemos a ideia de montar esse projeto de extensão e no começo quem organizava os encontros eram esses dois alunos, o Zé e o Fernando, convidando o grupo a, dis a discutir sobre criação e criatividade. É interessante que ele surge mais ou menos na mesma época que a perestroika, né? Então, era uma demanda que não estava só na Fabico, tava em toda a Porto Alegre, OK? E aí, uh, os encontros eram sábado sim sábado não e o primeiro a primeira atividade foi exatamente dar o um nome a esse projeto então caixola Tem um nome né, excelente né contínuo, de passagem É, mas foi os próprios alunos que participaram <risos> disso e, e esse sistema dura hum, não sei mais uns quatro cinco semestres até que eu sou eu peço afastamento pra, por causa de doutorado e aí fica Ricardo lá e, uh, e entra no meu lugar a professora Maria Berenice Machado, me substituindo enquanto eu estou afastada. E aí o Ricardo e a Maria Berenice começam a uh, transformar esse clube de criação, porque o nome é Caixola Clube de Criação, né no, numa agência, mais perto de uma agência. Quando eu volto, uh, aquele, aquele sistema a gente, que eu tinha uh, proposto com o Ricardo, estava uh, mudado já. Ele era antes um espaço de discussão e depois passou mais para a prática mesmo. E, e, quem, e quem fazia a gestão com a orientação minha e do Ricardo eram os dois alunos. Eles saíram, entraram alunos novos, entra né uma direção nova, por assim dizer, que é o olhar da Maria Berenice, e aí ele vai se aproximando a uma agência de publicidade, entre aspas, tá porque o, o Cachola... Ele é um clube de criação e eu mantenho isso. Significa dizer que a gente não faz mídia, que é né, uma parte importantíssima da publicidade. Quer dizer, não que a gente não faça. Na medida em que o Cachola trabalha para a comunidade acadêmica da URGS, tá, a nossa mídia é a própria URGS. Né? Uh, a gente também faz trabalho para ONGs externas, eventualmente, quando nos chamam, tem, tem alguns bem legais mas daí uh, essa parte de mídia ainda que a gente discuta e, e, e, su, e faça sugestões não é uh, nós que vamos organizar no, eu, eu mantive o clube de criação é isso Andriele Presta aqui para conduzir a entrevista comigo boa tarde André. boa tarde uh, tu pode falar um pouco como se dá esse processo de criação dentro do Caixola uh, posso uh, Vem um pedido, né? Se faz um briefing e uh, a gente, cada, cada uh, pedi, pedido tem um aluno responsável, tá? Hoje o Cachola tem 10 alunos, não, na verdade são 11 bolsas com mais duas voluntárias, tá? Nós somos Sim. 13 alunos. As bolsas são Tamanho de uma agência mesmo. É grande, eu fico muito assustada. Às vezes. <risos> <risos> tá? Mas, assim, nós temos dois bolsistas de extensão do próprio programa. E os outros todos são bolsistas que unidades ou eventos da URGS pedem e, e, e, e o bolsista fica com, no cachola para ser orientado pelo... Por mim, né? Por mim e aí tem a GERP que está do, do lado, então temos a professora Enoía, que também então... Como ah, se dá processo de criação? De criação. Então, entra, entra, entra o pedido, vai para o aluno e o aluno tem um prazo de fazer a pesquisa. Tá? Então, dependendo do que, que é, e os pedidos vêm variados, desde um evento da, da neuro, neurolinguística até algo da área da veterinária, por exemplo. São tá? todos os pedidos de dentro da URGS. Em geral, é. Exatamente. Então, a gente uh, faz uma pesquisa, né? Uhum. o que, que tem feito da área, o, e o cliente também, que a gente chama de cliente, tá? também, entre aspas, Uh, uh, a gente pede que ele diga referência daquilo que ele gosta E daquilo que ele não gosta pra a gente não trabalhar com aquilo Aí o aluno propõe algumas ideias E uma vez por semana a gente senta Pelo menos a gente tenta fazer isso uma vez por semana né? Senta e aí cada aluno, cada bolsista Apresenta as ideias que estão tendo E a gente discute E aí define, ó, oh, vai por esse lado Vai por aquele lado e aí, ele monta uma proposta. Essa proposta é apresentada para a gente, defendida para a gente, depois apresentada para o cliente, defendida para o cliente. Aí, o solicitante diz que sim, diz que não, a gente faz o acerto e entrega. É, assim. é um procedimento bem parecido com as agências de publicidade mesmo, né? Professor? É que não tem muito outro jeito de criar, sabia? E eu queria saber como é que funciona mais essa parceria com a Gerp, que é um projeto, uh, digamos, semelhante ao Cachola, mas na área de relações públicas, e que também é, é muito antigo também, né? A Gerp Tem uma história bem grande também. A Gerp tem, se eu não me engano, como 40 anos, ó, tá? É a primeira agência experimental de relações públicas em universidade no Rio Grande do Sul, tá? Então, a GERP, ela, é, a, a gente se complementa. Na medida em que eu defini né, a, o Cachola como clube de criação, toda a parte de planejamento e mídia que eu não faço, a JEP faz. Fora isso, a AGEP também faz a, as atividades de própria relação pú, relações públicas. Então, por exemplo, se um, alguém solicita um evento, um congresso, o Cachola faz a logotipia e as peças, e a Agerp organiza todo o projeto, faz todo o planejamento e execução desse projeto. Esse é um exemplo. Então, uh, aquilo que a, a, a, a gente, aquilo que eu vejo que o cliente precisa de planejamento ou de um assessoramento de relações públicas, eu chamo a Agerp. E quando a Agerp vê que o cliente precisa de algo na área, da, do design gráfico ou da publicidade gráfica e visual, eles chamam caixola. É assim que a gente funciona, parceria. Legal. E os, os alunos, os estudantes que são interessados no caixola, eles precisam dispor de algum conhecimento prévio? Sim, a gente pede que eles conheçam minimamente os pacotes de Adobe, Illustrator e... Na verdade, o, o, o Illustrator, tá? que é um programa de design de computador. E como é que vocês fazem essa seleção dos estudantes interessados? É, essa é a parte que, que eu menos gosto, eu confesso. Porque tem que escolher entre um e outro é muito ruim. Quando abre a bolsa, a gente avisa, tá mas é muito de boca a boca também. E uh, agora, no começo, o Cachola... A, Recebi alunos de publicidade. Hoje ele está aberto para alunos de publicidade, designer, tá? E, inclusive, artes visuais. Basta ter essa... saber mexer com esse programa. Então, é mandar currículo. Ah, como não é uma coisa que eu gosto, né? Fazer a seleção. Então, esse semestre nós começamos a... a nós abrimos essas duas bolsas voluntárias, Tá? que já estão preenchidas. Então, a ideia a, quando abre uma vaga, a gente faz um remanejamento interno, tá? Como a gente tem mais de um tipo de bolsa, então, assim, o mais antigo vai vai dizer onde é que quer ficar e a gente maneja os outros. Então, quem tá de voluntário, assume uma bolsa. E aí, o estudante acaba passando por várias áreas diferentes também sim, nesse processo, né? Sim, sim. E, e, e, e, e também nos facilita, porque... Eu trabalho, eu tenho um aluno, que é o, que é o Júlio, que é o meu bolsista sênior, tá? E que ele fica mais tempo lá que eu, porque eu, além do Cachola, eu, eu dou aula, eu oriento, eu, eu sou coordenadora do NDE, eu sou coordenadora da... Tem outras coisinhas que eu faço na faculdade também. E ele fica lá o tempo inteiro. E o Júlio já está no Cachola uh, há mais de dois anos, certamente. Então, então ele fica orientando isso. Nesses 10 anos, qual é o um trabalho, assim, desenvolvido pelo Cachola que vocês têm mais... Uh, enfim, são muitos. Eu gente que seja muito difícil responder essa pergunta, é. mas tenha sido mais desafiante é. para vocês. Mais desafiante. Uh, quando começou esse sistema da gente receber um bolsista e trabalhar para a humanidade fora, tá... O primeiro trabalho que apareceu foram dois interessantes trabalhos. O primeiro era fazer o anúncio do SPH, no setor de, na época Secretaria de Patrimônio Histórico. Eles tinham um anúncio semanal na zero hora e nós tínhamos então que fazer esse anúncio. Uh, isso era um trabalho uh, extremamente desafiante, né? porque, desafiador, perdão, porque realmente era colocar o cachola para toda Porto Alegre. Tá. Outro trabalho que foi muito interessante fazer foi o trabalho com, do, do CPD e também da odontologia, que foi criar uma logotipia nova para cada uma das unidades. E aí, contemplar o olhar de todos e, e, e poder passar e todo mundo aprovar, uma coisa difícil, né? E nós conseguimos. Esses dois trabalhos foram que me lembro. A escola vai para o SEURS agora no final do mês Eba. Em Foz do Iguaçu Eba. A expectativa Eba. da participação nesse seminário Pois então É interessante porque Nós temos essa peculiaridade De trabalhar mais para a comunidade Acadêmica do que fazer os trabalhos Para fora da URGS né? Então a gente fica tento, sempre tentando Nos encontrar dentro desses congressos Porque o nosso trabalho é, é, é diferente nesse sentido Claro que a gente pode, eventualmente, atender comunidades. A gente fez um trabalho muito bonito na ilha com a Ana Dallazen, tá? das Mulheres da Ilha. Aquilo ali foi lindo. Fizemos logotipia, fizemos os cartazes para o percurso do museu. O que a gente está indo apresentar agora é uma logotipia para um evento que a Ezefide que a ia fazer no ano passado, que é o Jump, e que não saiu por causa da ocupação, mas que esse ano vai sair. tá? Então, a expectativa é, é, é, toda vez que a gente vai se apresentar, é aprender, primeiro, mostrar o nosso trabalho, e, segundo, é também ver aluno, e, e a mim mesmo, aprender a dizer quem é o cachola para essa área. Porque o nosso trabalho, ainda que não seja diretamente com a comunidade que está fora da URGS, né? Uh, Toda vez que a gente faz uma, um produto de comunicação para uma unidade aqui dentro, a gente está conversando por tabela com todo mundo que vai ver isso, ou vai acessar isso, ou vai saber que isso existe. Então, é, é legal isso. Eu gosto. Muito bem, Adriana Kovarik, coordenadora do programa de extensão Cachola. Muito obrigado pela participação aqui na Extensão em Foco. Parabéns, sucesso e até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Vamos agora às notícias da extensão. O Instituto Confúcio da URGS está com inscrições abertas para o teste de proficiência em língua chinesa Os interessados podem se inscrever para os exames HSK e HSKK até o dia 27 de outubro através do site www.icurgs.com.br. Ambas as provas acontecem no dia 3 de dezembro. De 23 a 27 de outubro, a Sala Redenção Cinema Universitário exibe a mostra Poloneses Contemporâneos. A atividade é realizada em parceria com o SESC e apresenta quatro obras polonesas produzidas em 2009 e 2015. As sessões são oferecidas de segunda a sexta, sempre às quatro da tarde e às sete da noite, na Avenida Paulo Gama, número 110, no campo centro da URGS. Entre 20 e 28 de outubro, a Mostra Fotográfica Gráfica Líquida estará em exposição no Laboratório de Pesquisa do Exercício da URGS. As obras apresentam os resultados de uma pesquisa em biomecânica da natação realizada por Luísa Beatriz Travizan Teixeira, em um projeto de extensão. O Lapex está localizado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS e recebe o público das 8 da manhã às 5 da tarde. Extensão em Foco tem a apresentação de Vicente Fonseca, produção de Isabel Coni, notícia de Andriele Prats e técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.